Fala, galerinha. Beleza? Estamos cadecendo agora o Cristo de Nazaré. Estou lá embaixo do Jesus, o cara... Ah, o Cristo. Eu é. Antes disso, deixa eu tomar minhas devidas precauções, que tá escorregadio Tanto a parte de barro, quanto a parte de de pedra. Jesus é sepultado, José de Arimatéia, é a Bíblia. Então a gente tem aqui 14 estações. Deixa eu fechar esse zipper, não. Lá embaixo eu fecho o zipper. Tem atenção agora aqui. Porque ela está jogando. Tá patinando mesmo, que é massa p, tá molhado aí. O cérebro tá perguntando: e por que você tá acelerando? É, é, é. Me deixe, cérebro, me deixe vá, se meta. Não, não sei o que eu tô fazendo, mentira. Proda, o cara subir isso aqui a pé é uma peregrinação, viu? Primeira marcha. o motor. foi o traseiro aqui no gatilho. A bandeira aqui. Tudo certo. Copioba, Mirim, B.A. Às vezes eu acho que eu tô andando de lander ainda. Pobre MT. Oh. Centro Santo Antônio Valença. Tô devendo a visita à Valença. Pão pão comigo. Cuxcoi me deixa cheio. Então, eu tô só com o café da manhã aqui. Já são 3h40. Estou de boa. E agora é reto, né? Itaparica, Terminal de Ferreboa de Salvador Vamos parar, fechar aqui Fuga de volta, beleza? Até mais!